vir aqui conversar com o Chico Buarque, ele reafirmando os compromissos dele com o povo brasileiro, isso é, é muito importante, recebendo a nós com muito carinho e tenho certeza que todos nós saímos daqui com as baterias recarregadas para enfrentar essa conjuntura difícil que está aí, mas se fosse fácil não era para a gente. Então, estamos todos de parabéns, 7x7, 7. Se, se, se não empatasse não terminava o jogo. Grande um abraço!